Eu vou dar aqui uma. O meu câmera aqui. Ó, oh, pai, tem ali, ó. Olha, ele também vai pegar uma passarinho. Ixi, acho que não vai pegar o passarinho. Então, depois você passa retirando o excesso aí, ó, rapidamente aí, ó. Porque você aplicando a mão cheia, você vai encher todos os potes da teia, ó. hoje então meus amigos e minhas amigas olha, olha só então nós fizemos ali, começamos lá, lá onde está aquele cano viemos aplicando aqui essa parte de cima e depois aplicamos lá a lateral, viemos aqui fizemos aqui esse canto aqui por quê? porque eu gosto de fazer todas as laterais e depois no meio eu venho fechando que eu iria sair aqui nesse local porém começou a chover Olha só, molhou um pouco aí, ó. Tá nublado, tivemos que parar. Olha só como é que tá isso aí, ó. Então ficou bacana. Olha essa parte aqui onde eu apliquei, ó. Choveu em todinho, ó. Você vê, foi uma garoa não muito forte. Foi uns quatro minutos de chuva fininha. Mas foi o suficiente pra molhar a, a telha. Então hoje eu não vou mais aplicar não. Mas ficou assim, ó. Quero mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é um, um produto aqui da elastimente, né, a qual a, a Dry Leves mandou para gente, tá bom, olha, olha só aí, ó, então é bacana. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui, a chuva vai vir ali, então não podemos continuar hoje, e é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso aqui é um pé de amora, gente, que tem aqui, bacana, se inscreve se não for, se não for inscrito e ativa o sininho, fui, tchau, tchau e até o próximo vídeo.